Chocolate não engorda, engorda você. Um país rico é um país sem pobreza. Por que que já quer dizer agora e já já quer dizer daqui a pouco? Eu vou subir para cima e eu vou descer para baixo. Se alguém te chama de feio, não ligue. A verdade dói, mas passa. Dívida para mim é sagrada. Deus lhe pague. Seja legal e inscreva-se no canal.